O desenrolar do seu trabalho, o desenrolar das coisas e você permanecer no local. Isso acontece há muito tempo com você? Então, na verdade, há 13 anos que eu estou nessa profissão. E eu sempre. Eu sempre acaba saindo nervosa, com as intenções. Uma frequência. Eu amo o que eu faço, mas normalmente. De repente acontece algo aqui, uma copoca, uma coisa, e eu acabo de desistir. Tá. Você que desiste, sempre. Normalmente, eu desisto. Tá. Ou então, quando você não desiste, as pessoas é, sim, né? veem que você parou de render, né? Não, mas na realidade, eu nem paro de render. o mestre que hoje... Tá, tá baixo não, o volume, é. Doni. Oi. Nessa empresa que eu estou hoje, ah. eu estou com sete meses. Certo. É, eu já pedi para mim sair e a pessoa falou: não, Juliana, espera que as outras pessoas continuem fazendo o seu. Certo. Só que o jeito de fazer, para mim, o jeito que eles trabalham, é errado. E isso machuca mais ainda por dentro. Eu continuar de qualquer jeito e não poder trabalhar aqui. Tá. É assim, Sim. Juliana. O que acontece com você é que você é uma pessoa de muita responsabilidade. Quando você assume algo, você assume para valer, não é? Sim. E nem todo mundo, hoje, nem todas as pessoas assumem para valer. Elas assumem para ter um emprego, para ter algo para fazer. E isso incomoda os outros. E eles acham que você está fazendo as coisas para agradar, entendeu? E para sim. se manter ali, o que na realidade não acontece. Você quer também cultivar amigos, mas não é assim que eles veem. Eu vou fazer uma radiestesia rápida para você. Fala o seu nome inteiro três vezes, vamos ver o que está acontecendo com você, tá bom? Tá bom. Fala, você quer uma radiestesia? Quero sim. Tá, vamos ver então. Fala três vezes o teu nome inteiro, Juliana da Silva. Juliana da Silva, Juliana da Silva. É, Juliana, aqui tá mostrando o seguinte: o pêndulo ele tá virando anti-horário. Quando ele vira anti-horário. Não é nem questão de outras pessoas, nesse caso de agora. É uma questão assim, você é uma pessoa que tem muita facilidade em captar energias do ambiente. Já te falaram isso? É, eu já tive algumas experiências bem de estranhas, as pessoas que já ficam Tá, e você vai captando as energias do ambiente... Essas energias ficam grudadas no seu corpo, porque você não sabe se limpar, você não sabe tirar, você não sabe lidar com elas, o teu corpo fica muito pesado lá dentro? É, na verdade, é que nem a, a pessoa que me contou falou. Falou pra mim, eu preciso das outras pessoas, então eu estou fazendo meu trabalho, tenho que precisar delas, entendeu? Só que a gente precisa uma das outras, eu preciso passar essas coisas. Tipo assim Eu tenho que me trancar o máximo Tentar falar o menos possível tá. Para não ter tanto contato Para não ter atrito não... Mas esses atritos que acontecem São as energias carregadas Dos outros Que passam para você é. Você capta essas energias Muito carregadas E quando você capta O que, que acontece? Você vira uma ameaça para o outro porque o outro, ele não te vê como uma pessoa que está lá para ter amizade, para contribuir, para trabalhar junto. Te vê como uma pessoa que paralisa eles e, e você se destaca. Eles te veem assim. É, na verdade, eu estou assim é, Para mim, pode ser até colega esse trabalho, profissional, porque eles precisam dos outros, das informações... Você preciso ter contato com as pessoas do que eu faço, né? Você é, faz o quê? Eu não precisava ser, não precisava ser o meu amigo. É, eu queria assim, porque eu quero crescer, Eu gosto de mostrar meu trabalho, porque eu não quero crescer nessa mesma técnica. Você nessa, faz, nessa faz o técnica. quê, Juliana? Eu sou formada em redes de computadores, né? E eu trabalho como técnica, atendendo máquinas de impressão. Tá. Mas o que está acontecendo é isso. Eles te veem como uma ameaça. Por quê? Porque você, você, é muito, você é muito reta no teu trabalho. Você é uma pessoa que, além de ser simpática, você é reta e você é uma pessoa muito responsável. Só que você capta, é como se você fosse um ímã de uma limpeza do ambiente, entendeu? Você está mais leve agora, o teu corpo? Ah, é tão bom poder desabafar, né? Não é. é é que eu tô fazendo a radiestesia, ele tava virando anti-horário. Agora já começou a virar horário, o corpo ficou leve. Certo. É. Entendeu? Mas você vem assim, você sobrecarrega muito. Às vezes você tem até insônia. Sim. Você, você não consegue dormir direito, você não consegue... É como se tua cabeça tivesse uma turbulência. Ah, sabe, aqu aquelas coisas assim, poxa, o que, que eu estava pensando mesmo, o que está que acontecendo? É isso que acontece com você. Por quê? Porque você capta essas energias nocivas do ambiente. É, eu já até pensei em parar de trabalhar com os outros e tentar trabalhar para mim, só. Sim, mas você é, precisa fechar esse corpo, você precisa, sabe, você precisa cuidar de você para não pegar mais isso. É, você o debate. É, faz assim: se você tiver, realmente você quiser, eu trato disso. É. A gente faz um atendimento e é muito bom. Você vai ver o quanto você vai melhorar. Certo. É. Entra em contato comigo, entra em contato pelo WhatsApp, e marca um horário e vai lá. É, é muito bom, nós temos atendido, nós temos roda de, de cura, nós temos uma série de coisas, individual, e você vai gostar muito. O teu corpo já tá mais leve, não tá? É, até minhas costas daqui, aliviou, minha coluna. Então, porque fica tudo grudado aí atrás, fica grudado em você, o olho pesa, teu olho não, tá, não pesava? Sim. Então, tudo isso sai e você vai ver como você consegue conquistar colegas e trabalhar legal e, e continuar no mesmo emprego. Ou abrir o teu próprio serviço, né? Então, tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Nada, um abraço para você. Um abraço. Tchau. Então, para quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é o 9 9675 5250 1 9 9675 5250 e tem ouvinte na linha Alô? Alô? Quem está falando? É Denise. Como? Denise. Denise! Tudo bom, Dê? Tudo bem, primeira vez. Escuto e consigo falar. <risos> Nossa, que coisa boa. Tinha que ser, né? É. <risos> Então, vamos lá Denise, o que que acontece com essa menina? Ah, então, sobre a parte profissional, trabalha, manda currículo, aí não me chama, e quando me chama, me chama, fala porque a última empresa que eu trabalhei, é. eu fiquei só sete meses porque ele fazia, as 18, as 18 pessoas que trabalhavam lá, é. foram tudo mandado embora. E aí a moça teve uma entrevista comigo e falou que muito pouco tempo ela tem medo de me contratar e eu querer sair. Eu falei, só que eu só saí porque a empresa faliu, né? E todo mundo teve que ir embora, né? Mas hum. eu tenho como. E o meu penúltimo eu fiquei quase sete anos. Quase sete anos lá dentro, isso. né? No outro, isso. No outro emprego. E agora Sim. você está desempregada. Isso. Aí eu fiz uma entrevista... Mas Aí... você percebeu, Denise, que você está desanimada demais? Eu vou um pouquinho porque eu não sei o que acontece. Você está desanimada? É como se você se arrastasse para ir procurar emprego. É. Você já vai pensando assim. Será? Uhum. Será que eu vou ficar? Vai, dar, vai acontecer a mesma coisa de novo? Você sabe que nós somos o que nós pensamos, né? Sim. Nós atraímos. Sim. E você já vem atraindo isso há muito tempo. Você Sim. quer saber há quanto tempo você já atrai isso? Eu nem sei qual a tua idade. Eu estou com 39. Mas 30. eu posso dizer que desde os 23 anos. Não. É. Aos 23 anos você foi trabalhar em algum lugar, aconteceu alguma coisa... O, o, teve alguma coisa, alguma ruptura na tua vida? Sim, essa empresa que eu trabalhei, eu comecei a pagar, ela estava meio falida, e ela me pagava com cheque de terceiro, sabe? De ah, cliente. sei. Então, aí eu comecei a meio que me desanimar. Que repassar. Para você Sim. ver que você pegou ali, nos, aos 23 anos, uma empresa falida, que veio agora de novo, onde você trabalhou esses mesmos sete anos. É. Você está associando as coisas? Sim. É isso que precisa cortar, meu amor. Hum. Se você não der esse corte, isso já vem de alguma outra memória em você, já vem plantado, você precisa dar esse corte. Se você não der, vai continuar acontecendo. Entendi. Entendeu? E agora eu acho até que eu me melhorei um pouco, ah. porque eu estava muito a astral, sabe? Tá. E eu, agora que eu consigo melhorar um pouco mais, eu leio um livro que é um autoajuda de afirmações, e tudo, eu até melhorei. Eu sei que nós temos que ter o nosso pensamento e a gente já e então a gente tem tá. que melhorar. Deixa e eu é? te falar. É. Eu, eu tenho um trabalho que eu chamo Roda de Cura. Hum. Ele é um trabalho terapêutico, mas ele abrange uma série de coisas. É, é, são grupos que eu formo para cinco pessoas. E esses grupos, o pessoal que começa a fazer, ele é tão baratinho. É cada 15 dias. Quando a pessoa começa a fazer, ela não quer mais parar. Por quê? Porque ela vai vendo as mudanças que acontecem na vida dela. E, e tudo aquilo, até o mal-estar, decisões a tomar, coisas que acontecem. Por que, que você não se inscreve para fazer a primeira? E ver se você vai gostar. Você vai ver se você muda ou não. Ah, é, e também muitas coisas da minha família, muito é. família Você traz vem. muita coisa carregada Muita, muita, muita E você se envolveu muito com todos É Entendeu? É um histórico seu Entendi Tá bom? Tá bom. Anota meu Entendi. telefone Depois se você quiser, entra em contato pelo WhatsApp, tá? Tá bom, muito obrigada, tá? Nada, um abraço Alô? Alô? Quem tá falando? Oi, boa noite. É Rafael que está falando. Oi, Rafael. Tudo bom com você? Tudo bom, graças a Deus. Então, tá bom. Manda, Rafael. O que está que é, acontecendo? A gente está tá, tá bem, mas é o um desafio. Eu estou ligando ao oposto do que eu estava ouvindo. Assim. Eu estou numa fase assim, muito boa, empoderada. Eu tenho um, um amigo assim, bem espiritualista que está me dando dicas, enfim. Como que eu vou falar? Estou tendo um acompanhamento, não acompanhamento de ir, mas de amizade de fora. Fiquei separado e agora estou hum. tô, tô conhecendo esse mundo. E eu sei que você deve ter olhado para mim. Não estou assim à procura de amor, nem nada. Mas as conversas têm me ajudado muito, somente essa pessoa espiritual, que envolve trabalho, fala, é uma clareza. Tá. Não sei o que dizer. O que você, é... tá, o que você quer, eu não, não, não entendi bem. Eu queria saber em ah. relação, a essas pessoas que estão aparecendo. Se são pessoas confiáveis, a conversa é boa. Sempre, a gente fala, ah, eu estou Não, eu tô um hospital bom, mas eu estou conhecendo várias pessoas. A minha energia está puxando esse, esse tipo de situação. Tá. Espera peraí, já entendi, já entendi, Rafael. É assim: você está na dúvida em relação, está indo tudo tão bem que você já está na dúvida. Eu não estou nem na dúvida, eu queria perguntar, né? porque a gente fica em fases negativas e em fases positivas. Eu queria que se você pudesse me dar uma orientação. Esse é um amigo que me dá muito conselho, eu acho bacana, a coisa vai fluindo. Tá, então. É um então é assim, Rafael: quando a gente precisa de uma orientação externa, é porque a gente está um pouco desorientado ainda. É. Será que é? Será que não é? O que está que acontecendo? Isso não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você. Certo. Uh, principalmente numa questão, agora eu vou entrar no lado psicológico, okay. numa questão paterna. Certo. Em relação a teu pai, deve ser seu pai. Você conviveu Sim. com teu pai? Ah, ele é separado, enfim. A gente ah, tinha é isso aí. Marco, é, Mas está muito claro que você não conviveu com ele. É, ele Sim. deve ter saído, uh, talvez, por uma questão de arrumar outra pessoa ou por qualquer coisa assim. Sim. Foi? Foi. Ele é a mulher. não ficava em casa. Ele era, ele era da vida. Então. Sim. Ele era da vida, não. Ele era <risos> danado. Ele <comprou>. é. <risos> ah, então... Rafael, isso impregnou dentro de você. Você começou a desconfiar de todas as pessoas. Porque ele falava uma coisa e fazia outra, entendeu? É. E, e isso te deu uma insegurança. Você não tem a sustentação. É. A sustentação à base, os pés no chão. Você é uma pessoa que tem força, conquista tudo. Porém... Você não sabe por quanto tempo aquilo vai durar. Até onde? Talvez puxe seu tapete. O que, que vai acontecer com você, entendeu? Entendi. Eu, no teu lugar, eu procuraria pela Armin. Você conhece a Armin? Sou eu. Sei, sei. E faria uma consulta com ela. Não, que é comigo. Tá bom. <risos> Aí nós podemos, tá nós podemos te tá dar um... Melhor. Muito, muito. Você vai ver como você muda. Tá bom. Te tá agradeço, viu? Bom. Tá bom, então. Um abraço para você e boa bom. sorte. Tá bom. Tá bom? Bem, para quem quiser agendar um horário comigo, quiser conversar pelo WhatsApp, se informar mais sobre o meu trabalho, curso, tudo isso, é o 99675-5250. Eu estou em São Paulo, então o código diário é 11. Santana, 70 metros do metrô Santana, 99675-5250. Também no Instagram como Oficial OficialArmen e no, no YouTube Armen Oficial. Facebook Armen de Gourmandian. Estamos nessas redes sociais e muito mais com você. Pessoal, eu sei que tem mais ouvinte na linha, pede para aguardar um pouquinho, Doni. Eu vou passar uns recados aqui. Em breve teremos outra vez mais um curso de radiestesia magnética imantada, que ela não é 99%, é 100% de acerto. Tenho os depoimentos, vocês podem assistir. 100% de acerto. Nós vamos ter uma durante a semana, uma delas vai ser duas sextas-feiras. A pessoa que for numa vai ter que ir na outra também. Nos dias 8 e 15 de julho. 8 e 15 de julho. Duas sextas-feiras. Você vai comer vai estar comigo, vai ficar comigo. Das 11 da manhã até as 18 e 30 nesses dois dias, tá bom? Já vai anotando aí, entrando em contato... Porque bateu três pessoas, não tem mais vaga. E também, no final de semana, sábado e domingo, esses dois dias do sábado e domingo vão ser no dia 9 e 10 de julho. 9 e 10 de julho, sábado e domingo, das 11 às 18h30. Das 11h, você pode dormir um pouquinho mais no domingo, descansar. E quando for 11 horas você chega ali... Até as 18h30, tem lanche, gente, é uma delícia, o pessoal se comunica, principalmente aprender a lidar, não com 99%, com 100% de acerto, tá bom? E a nossa roda de cura, no dia 30 de julho, das 14h às 16h. O Doni tá me dando tchau. Eu sei que tem mais uma pessoa que gostaria de falar comigo. Se a pessoa quiser continuar na linha, eu posso atender rapidamente, tá bom? Ah, gente, sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Fiquem agora com os nossos amigos, a, o cigano Henrique e a cigana Ludmiliana, para estar aqui com vocês, tá bom? Um grupo muito legal de vocês pra, de fazermos juntos. Sempre na paz, luz e harmonia. 11 9 967 telefone da Arme. Gratidão, gratidão, gratidão.